Olá pessoal sou Jefferson Fernandes deputado Estadual do Rio Grande do Sul estou aqui com a professora Isabel dos Santos de Osório e ela tem uma história para nos contar uma história que eu considerei das mais absurdas contra a democracia que eu escutei no último período agora em se tratando de mobilizações do fora bolsonaro Isabel Conta para o povo aí, depois nós vamos falar das providências em relação ao que aconteceu em Osório por ocasião da carreata que vocês organizaram. Primeiro, qual foi o dia dessa carreata? Então, uh, que bom estar aqui contigo, deputado Jefferson, né? Uh, nós uh, organizamos a carreata pelo Fórum Bolsonaro no dia 19 de junho. A gente viu organizando há muita, muitos atos, há muito tempo, né? E neste dia especialmente, né, fui eu, fui eu que levei um ofício até a, a brigada aqui da cidade para uh, comunicando que nós iríamos fazer a carreata, uma carreata no, no horário da tarde, né? No dia 19 de junho, né? O 19 J, fora um Bolsonaro. Sábado. Um sábado à tarde. Então nós tivemos o cuidado de fazer, eu participei da organização do trajeto, a gente cuidado de não passar perto do hospital, perto da UPA, dos postos de saúde, né? E tivemos todo esse cuidado. E para nossa surpresa, né? Para nossa surpresa, neste uh, ontem, ontem à tarde, nós começamos a receber multas. Ontem, estar... terça-feira, né? Nós estamos gravando dia 21, quarta, 21 de julho de 2021. Então, ontem, dia 20, você deu Exato. praticamente um mês depois da realização do evento, vocês receberam notificação em casa, é isso? Exato. Nós recebemos as multas, são três multas, né? Uh, uma por uso indevido da buzina, Outra, uso indevido do pisca alerta. E uma, por uh, não estar usando cinto de segurança. Só que todos nós receb que recebemos as multas, é a mesma coisa. Né? E no uh, espaço né, de tempo que durou a carreata e no trajeto da carreata. E o mais uh, absurdo que a gente acha é que uma menina... Né, que, que foi multada, ela foi multada num local que ela não passou na carreata, porque ela saiu antes. que loucura, então, então assim nós estamos e pelo, bem... e per, é só para o pessoal entender, né, Isabel? É cada pessoa foi multada três vezes, mas são várias, multas, vezes. né? Várias, Sim. vários motoristas que receberam e continuam recebendo, pelo que eu vi. Sim. É, tu tinhas me falado o um número, agora já é maior. E uhum. vocês têm, assim, lá uma, uma suspeita se tinham um, uma viatura parada? Como é que eles fizeram para, enfim, autuar esses veículos? No início da da, tar, da, da carreata, nós vimos uma. Eu, eu vi também uma viatura parada uma quadra mais ou menos da, da do local de concentração e, de, e ela passou uh, pela carreata e depois nós não vimos mais eu não vi mais e aí só no final que tinha também uma outra viatura mas Jefferson isso já tá sendo frequente né Uh, nós temos um coletivo aqui o que é o coletivo matutares e a gente faz atividades né pelo menos uma vez por mês atividades de protesto uh, desde o de 2019 que a gente vem fazendo né e obrigada todos tem, uh, os, os, né, os, os soldados têm vindo, e agora está mais ostensivo, eles têm nos filmado, tirado fotos das nossas manifestações, né, e as manifestações são pacíficas, né, ao lado da igreja da, da, da cidade, ninguém, não tem problema nenhum, e ali já é um local tradicional de manifestação. Não, e, e, e, e outra, que... né, Isabel, é, nós acompanhamos pela mídia é, o próprio presidente da República, fazendo motocicleta, acho que eles chamam assim, em Porto Alegre, com várias coisas irregulares, e a, e a Brigada Militar, pelo que eu sei, ela protegeu o evento né e não autuou ninguém, passou tudo ao contrário, uma pessoa que estava batendo panelas acabou sendo algemada e levada para a delegacia. Então, eu eu quero crer... Tá? eu quero crer que sejam pessoas que estão agindo à revelia, por, por impulso, por serem apoiadores bolsonaristas, e a gente sabe que dentro da brigada também tem pessoas que não concordam com a linha bolsonarista, mas esses que, que, que concordam acabam achando que agora estão rei na barriga. Então, que providência vocês tomaram, Isabel? Eu quero dizer também o que, o que eu estou fazendo enquanto deputado estadual. Então, Jefferson, nós, uma das primeiras providências, né, que as pessoas começaram a mandar as multas e nós nos assustamos porque é um volume grande, então a primeira providência foi que a gente, hoje nós procuramos o oitavo batalhão aqui, e marcamos uma, uma audiência com o um comandante para, para a a próxima eles ficaram de combinar o horário, provavelmente amanhã pela manhã ou sexta pela manhã, né, e a gente, uh, nós temos que entender o que está que acontecendo, porque nós também não acreditamos que seja uma, uma ordem, né, Do, da instituição, da... da mas sim que tenha sido. Vocês um vão falar com o comandante regional, é isso? Regional, isso do oitavo batalhão aqui, que é o responsável aqui pelo pelo litoral, né? Então a gente tá, a gente também espera que não seja, né? Algo que não seja do, pelo orquestrado pelo comando, né? A gente fazer, acredita que eu vou seja tomar a mesma individual. Isabel, é, no sentido de conversar com o comando geral o coronel Santa Rosa, que é o comandante-geral da Brigada Militar, Sim. eu já pedi, e tu me passaste a cópia da, da, das multas, né? inclusive podemos mostrar aqui para o pessoal ver, é, imagens, que foi um evento bem organizado, vocês avisaram antes, inclusive, Sim. esse documento também é importante, né? da, que vocês notificaram a Brigada Militar, e é um escândalo, Isabel, porque eu participo de carreata desde que eu me conheço por gente, assim, no Eu sentido também. de estar envolvido em movimentos e tal. Eu nunca vi é, multar alguém que se acautela, porque se tu liga o alerta, é exatamente para dar ciência para quem está passando, ou mesmo o veículo que está atrás, que está devagar, que aquilo ali é algo que daqui a pouco pode até dar um, um, um acidente. E, e também é um absurdo você imaginar é, carreata sem buzina, sem as pessoas de bandeira, movimento, inclusive nas campanhas eleitorais, a Brigada Militar tem tido uma tolerância significativa né, com os eventos de todos os partidos. Exato. Eu estranho muito esse comportamento, porque sequer fora Bolsonaro. Então, isso não dá para ficar assim, isso, na minha opinião, é um risco para a democracia, porque, bom, se porventura, né, Isabel, vamos por alguém da, da carreata saiu queimando pneu, fez um cavalinho de pau lá durante o, o evento, bom, não, foi, não é o caso, não é o caso. Não, não, não, não, não aconteceu. É, é algo assim, ó, tipicamente de carreata, que está sendo objeto de multa. Então, eu, eu, em primeiro lugar, eu quero me mostrar solidário a ti, né, que foi uma das organizadoras do evento, é uma grande liderança de Osório, todo o litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, as demais pessoas né que estão sendo também é, notificadas, e esse vídeo é exatamente para tornar pública essa denúncia, porque se isso aconteceu em Osório, é, certamente pode é, se repetir em outros lugares, Municípios, até porque município. agora, sábado que vem, já vai ter outro fora Bolsonaro. Em várias Exato, partes Jeff. do chefe A nossa preocupação em fazer essa denúncia, Jefferson, é justamente isso, pra, porque nós temos mais uh, outras atividades, outros atos, né? E para que não se repita mais, porque uh, não é com esse tipo de tentativa de intimidação que a gente vai vale se calar. Nós vamos continuar fazendo os nossos movimentos, nós vamos continuar fazendo nossos atos, né? E, e também. Sábado, uh, vai ter outro, dia 24? Sábado, nós temos atividade novamente durante a manhã e a tarde aqui nos Osório. Nós costumamos aqui fazer pela manhã e pela tarde. Então, são atos, né? Atos pelo, o dia inteiro, né? E a gente tá com. E nós estamos. Uh, vamos continuar. Nós não, não nos calarão, né? continuaremos na, a, a, a gritar fora Bolsonaro, né? porque a democracia não pode, uh, não pode ser manchada. Né? Foi, foi, muito, foi muito difícil da gente conseguir, muitas pessoas tombaram para que a gente estivesse uh, vivendo a democracia. E a gente não pode né, uh, deixar que isso se acabe. E outro detalhe para finalizar, Isabel. Eu vou encaminhar junto ao comando e eu me sinto muito Sim. confortável, tranquilo, de fazer esse pedido de informações e, e providências que respeite uma livre manifestação, porque eu sou um que sempre lutei e continuo lutando pelos direitos, principalmente, dos praças da Brigada Militar, que vivem uma situação muito difícil, não tem garantia de promoções, nós estamos lutando pelo plano de carreira, inclusive, eles tiveram uma discriminação... Durante esse governo Leite, o governo Sartori também, que é o mesmo projeto, colocaram três níveis de soldado, para que nunca soldado tenha promoção, retirar a verticalidade, que era a garantia que quando o oficial ganhasse aumento, o de baixo também ganharia o mesmo percentual. Então, nós peleamos e vamos continuar peleando pelos trabalhadores da segurança pública. Agora, quando tem uma coisa errada, nós não vamos ficar quietos. Né? Até porque isso não é, a meu ver, Tomara que não seja uma orientação do comando, e mesmo de todos os colegas, é, praças da corporação. É um que outro que está agindo ah, com o seu impulso ideológico, é legítimo que ele tenha um posicionamento, mas jamais usar a farda para perseguir quem tem posicionamento político divergente. Então, Sim. aliás, isso é típico de quem está lá na presidência, né? É, um, é, é Exatamente o que eu ia dizer agora. Isso já é abuso de poder e é o que está acontecendo hoje, né, que a gente tem no, no governo federal, né, então não dá para a gente permitir isso, né, e mesmo que seja uma, uma, um ato uh, individual, né, nenhum, so, nós, nós estamos livres para ter nossa posição política e nossa posição ideológica, somos livres e todos nós devemos ter. Agora não podemos usar no exercício do, no, do nosso ofício usar isso para discriminar, ou para oprimir, ou para ceifar, né, a, a manifestação de, de, de expressão, né, que isso é livre aqui no nosso país, uh, né, até que se prove o contrário, né? Então, professora Isabel, ficamos combinados. Então logo eu tenho um retorno do Comandante Geral, eu informo vocês e vamos continuar a luta. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E a gente informa, da mesma forma, a gente te informa o que a gente uh, conversar aqui com o, nosso, com o comandante aqui do 8º Batalhão. Tá? Muito obrigado. Coragem aí.